Olá, eu hoje vou-vos dar mais 5 truques de telemóvel relacionados com fotografia que vocês sabem que é isso que nós queremos sempre. Por isso, se vocês estiverem interessados a ver, é só continuar a assistir e espero que gostem. Se vocês tiverem um cabo destes por casa, é um cabo que tem uma parte USB fêmea e depois tem a parte macho do vosso telemóvel, que liga ao vosso telemóvel. Tem a entrada com o vosso carregador. Se vocês tiverem um cabo destes, vocês podem utilizar a vossa pen para transferir as vossas fotos ou se vocês quiserem ver um filme de telemóvel vocês podem transferir o vosso filme para a pen e depois ver tudo no vosso telemóvel sem problemas a única coisa que vocês vão precisar é deste cabo e da vossa pen é uma dica super interessante e dá imenso jeito Outra coisa que vocês podem fazer com este cabo é ligar o vosso rato. Vocês podem usar o vosso rato como um comando para tirar fotos ou apenas para navegar ou até se você quereste ver estragado, o vosso telemóvel caiu e vocês precisam de alguma forma de aceder aos vossos dados e o ecrã não funciona e é uma ótima forma de vocês poderem guardar os vossos fecheiros e ter acesso ao vosso telemóvel. Para esta dica vocês precisam de status coloridos. E vocês podem arranjar isto muito facilmente em qualquer papelaria e o que nós vamos fazer é, em vez de colocar o flash, que é uma coisa que eu já vos ensinei no meu canal, nós vamos colocar este acetato na lente e desta forma não precisamos usar o flash para ter uma foto colorida e a nossa foto vai ficar colorida em si só por ter o acetato em cima da lente, como vocês estão a ver agora. Outra coisa que vocês podem fazer é focar em dois acetatos diferentes e dividir a nossa lente. Uma parte da lente com acetato de uma cor e outra parte da lente com acetato de outra cor. E dessa forma vai criar efeitos de cor nas vossas fotos e vai dar um ar super interessante. Por isso, experimentem se vocês tiverem este tipo de material em vossa casa. Outra forma de vocês colocarem o flash do vosso telemóvel colorido é usar polstites coloridos. vocês se tiverem deste tamanho, é o tamanho ideal para cobrir o vosso flash, mas claro, se vocês tiverem polstites um bocadinho maior, só precisam de cortar e depois colar com fita cola em cima do vosso telemóvel para ficar bem seguro. Ou fazer uma pequena bolsinha com plástico para vocês não estarem sempre a colar. Se vocês tiverem uma sessão fotográfica que tem que estar sempre um lar de flash colorido, assim vocês têm uma bolsinha e podem mudar de polstite sempre que quiserem e de uma forma mesmo muito fácil. Este é o vídeo que eu tenho para vocês, este é o segundo vídeo sobre este tema no meu canal, por isso se vocês quiserem ver mais, não se esqueçam de deixar comentário e deixar o vosso like e claro subscrever, porque quando chegarmos aos 30 mil seguidores eu vou sortear uma coisa que vocês vão gostar imenso, por isso Espero que vocês tenham gostado e vamos no próximo vídeo!